Pegue o braço esquerdo, representado pela letra L, e parafuse na lateral esquerda do assento, utilizando os seis parafusos maiores. Faça o mesmo procedimento do outro lado. Posicione a ferragem no assento, atentando-se para a posição correta. Parafuse com os quatro parafusos menores. Posicione o encosto da cadeira nos furos indicados e parafuse com os parafusos intermediários. Encaixe o pé no assento e pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.